Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo pra vocês mais um vlog Bom rapaziada mano faz tempo que eu não trago um vlog hein rapaziada O último vlog que eu trouxe é, falando assim, mostrando coisa Foi quando eu comprei a Pro É, o último vlog que eu, que eu fiz Três dias depois Não, mas o negócio da GoPro não foi nem, foi nem, não foi nem vlog, né? Foi desde o vlog Que eu mostrei ela é, normal, normalzinha mas o último vlog que eu, que eu sei, pelo que eu me lembro, na verdade eu não me lembro mais o editor aí vai estar colocando pra você no caso sou eu. Que ah, merda! Rapaziada, é, vocês viram aí no título, galera? O, o que eu comprei, rapaziada, foi um investimento no canal aí. É, que eu queria comprar há muito tempo, mas só que eu não achava um drone é, que não seja tão caro e tão barato e tão barato ao mesmo tempo, tá ligado? Tinha que ser um drone razoável e pra, pra começar, né? Porque eu. eu é o meu primeiro drone, eu nunca tive drone é... Já pilotei um drone, mas foi tipo, só 5 segundos, 10 segundos Que ele tava no ar nem chegou a levantar nada Quem levantou foi o meu primo em si e... mas não cheguei, um nunca tive um drone meu, tá ligado? mas eu, eu, tive, eu sempre tive prêmios que tiveram um drone ainda tem é, os drones, mas os drones bem caros, um drone mais razoável, que é mais barato, que não sei se é tão caro e rapaziada, o drone que eu comprei, rapaziada, é o drone da Multilaser, rapaziada, muito bom mano. eu pensei que o drone ia ser tão bom assim, tá ligado? eu testei hoje mas eu não fiz filmagem e, rapaziada, não consegui filmar nada porque, como eu tô aprendendo, eu não, consigo, eu, não consigo controlar o, eu não consigo controlar o drone tão bem, tá ligado? Então eu tô aprendendo ainda, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês o, o drone. E eu, eu passo um outro vídeo aí, é, só, tipo, testando o drone pra vocês. Eu já testei, obviamente, eu já testei, mas é, eu não, não testei no canal. Então vai ser a primeira vez que eu vou testar no canal. E rapaziada, o que, que eu posso falar do drone? O drone, aqui ó, vou pegar o drone pra vocês aqui. Tá meio sujo, porque eu fui na areia hoje pra testar para é, não quebrar, tá ligado? que a areia é um pouco mais fofa. E rapaziada, esse é meu drone novo. Meu primeiro drone. Ele não é um drone tão caro e não é um drone... Tão barato também Eu paguei em média nele aí, rapaziada. em mil. Não, não foi nem mil Foi seiscentos... 600... Seis horas e meia depois 679 pila Até deu desconto ali na hora de pagar, tá ligado? Mas mano, ele tem a multileza como... Só que o problema dele, ele é muito leve, tá ligado? Como ele é um, um drone praticamente de brinquedo, entre aspas, né? Mas é um drone mais pra você aprender a controlar o drone pra... Depois upar os olhos maiores. Então ele tem uma câmera já de 1080p. Uma câmera já em HD, né? Não sei se é HD, mas eu acho que é HD também. Mas aqui ó, rapaziada, não sei se vai focar na câmera mas tem a camerazinha dele, e mano, o que que eu posso falar desse drone, eu testei ele hoje é um drone muito, muito fácil de controlar, tá ligado, não é tão difícil só que o problema dele é você ter que, é, não, não pode pilotar ele no vento, tá ligado se tiver um pouco de vento, hoje já tinha um pouco de vento, o drone ia pra trás, tá ligado porque o drone é tão leve, ó, que ele ia pra trás sozinho aí tinha que controlar pra frente e aqui rapaziada, tem as proteção dele, já vem tudo com proteção esse que eu achei massa, tá ligado? Eu não sei se os outros drones vem com proteção também Ou você tem que comprar separado, tá ligado? Mas esse daqui vem com proteção Quatro proteção e vem uma de reserva ali Caso quebra alguma, tá ligado? Aí calma. Tá preso aqui Aí, ó Aqui Aí tem essa daqui Tem mais uma aqui Mas o mais, o mais legal que eu me impressionei, rapaziada Que esse drone ele já vem com o aplicativo, ele já vem com o aplicativo, sim, ele já vem com o aplicativo, pra você ver a câmera, né, Se quiser ver a câmera, você baixa o aplicativo, e você consegue ver a câmera ali e controlar o aplicativo, mas eu não achei muito bom, fui tentar, com, é, eu fui tentar controlar ele pelo aplicativo ali, eu vou até fechar aqui, <tos> Tentar controlar o aplicativo não, não deu muito certo porque a, a câmera dá um pouco de delay, tá ligado? A hora que você tá vendo ali, eu não sei se você tem que configurar alguma coisa, mas o aplicativo é bem massa, mano. Dá pra você gravar, tirar foto, tudo pelo aplicativo. E rapaziada, o que eu mais achei da hora foi o controle, tá ligado? Essa partezinha aqui, ó, é onde você coloca o celular, você pega o celular aqui, ó, e coloca, eita, e coloca o celular aqui. Aí você controla o drone por aqui. Aí tem o aplicativo, tudo da do drone, e aqui você que você liga o controle, né esse botão você liga o controle esse botão tu tira a foto tem um botão aqui é para tu tirar a foto e aqui é para gravar não, aqui não é pra gravar, eu nem sei pra que, que serve isso aqui mas, e esse daqui é para gravar esse botão aqui, esses dois aqui eu não sei que, pra que, que serve ainda. e o mais interessante dele rapaziada que eu, que eu achei da hora também quando o drone tá quase caindo quando você não consegue controlar o drone você aperta o botão aqui, ó, ele vai decolar. Você aperta o decolar, ó, botão decolar, ele vai decolar. Quando você tiver é, quase bambeando, assim, você aperta é, mais um, mais uma vez o botão aqui, ele vai pousar sozinho. Ele vai pegar, vai diminuir a velocidade e vai pousar certinho onde não onde você é, decolou, mas aonde ele está ali perto, vai decolar. E não importa a altura também, eu, eu testei a altura também, que é mais ou menos uns 4, 5, 10 metros assim, de altura, ele vai mais né, vai uns 80 metros para cima e, Mas eu testei ali e ele funciona mesmo na altura máxima ali E se você quiser parar, ó, por exemplo, você tá você tá tipo rodando o drone, a hora que você vai decolar, você capota o drone por causa do vento Aí tem um botão aqui para foi isso que me impressionou do drone tá ligado eu não não achei que o drone tão barato teria tanta coisa assim num drone tá ligado praticamente os drones mais caros é o que mais tem é, os drones mais caros que é os drones da DJI que é o drone pica pica pica da galáxia mesmo eles são muito bons porém eles são muito caros então não compensa você que não sabe pilotar o drone é comprar um drone muito caro porque vai que você comprou pagou com mil reais oito mil reais um drone Aí o drone vai lá e cai, quebra, você perde o drone, tá ligado? E perde o dinheiro também, porque você gastou 8 mil reais. Então, rapaziada, a partir de agora, a, os deleblogs vão ter... Quando eu aprender, né, melhor, eu vou fazer um vídeo meio que aprendendo, assim. Quando eu estiver um pouquinho já melhorando aí, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês. É, do drone, testando o drone aqui no canal. E eu, eu quero testar, eu não testei a imagem dele hoje, porque eu tô sem cartão de memória. E eu tô sem cartão de memória, eu não fui atrás de comprar ainda. Porque não, eu simplesmente não consegui, tá ligado? É, eu achei que eu tinha aqui em casa, por isso que eu não comprei na hora. Porque eu achei, eu sempre tinha um cartão de memória aqui espalhado. Mas eu vou dar mais uma procurada ali pra não gastar dinheiro à toa. Ontem à noite, rapaziada, quando, eu, quando a gente, quando eu fui ligar o... Pra ver se tava funcionando tudo certinho, deu quase uma cagada aí, quase que o meu irmão conseguiu fazer cagada. Mas tá tudo certo, não quebrou nada. Ah, e outra coisa interessante, ele também veio com seis hélices. Essas hélices aqui, ó, de reserva, caso você caia no chão e quebra Aí tem uma hélice de reserva, eu vou tá comprando mais também para ter reserva aí, para caso quebrar, eu já tenho uma de reserva aí pra utilizar o... Ah, e o mais importante da bateria, ela dura 24 minutos Então, a bateria dura 24 minutos, não dura muito Mas tinha uns drones lá que duravam, o menorzinho ali, durava, durava 14 minutos Então não compensava comprar ele que era o mesmo preço do outro, mas só por a bateria ser um pouquinho melhor esse daí Por imagens também ser melhor, eu comprei esse aí e também, o outro também era 620 p Que não era qualidade tão ótima Rapaziada, é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí comentem comenta aí o que vocês acharam do drone Mais uma checada aí pra vocês Ó, ó, ó, ó Aqui, aí caramba aí Mano, é muito bonito, velho, olha isso não sei se dá pra, dá pra ver, mas ele é muito bonito. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí, rumo a 27 mil. Falta pouquinho pra gente chegar a 27 mil. E 30 mil ainda tem um, um especial aí pra vocês. e já vou estar tá fazendo as imagens com o drone. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fui.